Ah, a para morrendo aí, ó. A ah, para, pô. Sinta. Cadê a tu? Cadê tu? tu vem pra mim, cara. para, para, vem pra mim. Atrás de você. Impedimento Tem te temporário. Apará-se. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Milagre! Vai chover, vai chover, meu filho. Vai Não chover, acredito vai nessa. cair o toró do caralho agora. Vai cair a, a internet. Justiça! Ah. Vem de cima! Ah. X1 desenhada! <risos> <risos> de é eu não vou eu vai! Oh meu Deus! Oh, eu aqui, aqui! Eu aguento, só aqui não. <risos> que não. O ficar graça. Quem é que tá matando mais aí? Você Tu? Eu tô com quatro, cinco ouro. Desenhado, desenhado, tá né? Vou... Ah, Milagre! Que... Oh, um... oh, oh, <risos> ah, meu meu contato visual com o, o hoje, oh, oh, hoje. A morte está caprichosa Ai caralho, tô com cuidado a, a justiça vem de cima Sinta a dignidade Sinta Vem, vem, vem, vem, vem, vem Que bagulho vai ficar louco aqui O porra cadê o velho Aí não, né? E aí, mãe? beleza? Essa aqui que vai que despertar? Ai, oh. vai, vai, vai, vai, acabou! Puxa ele! Meu <risos> <risos> Cacazinho! Ah, A friga feia do caralho! Caralho. Bem melhor assim. Agon, preparado. GG. Quem é pior aqui, mano? Nossa, eu, eu, vou, eu, vou, gravar isso, eu vou gravar isso, vou gravar isso. Eu sou responsável barreira bem na hora. Só a perda, só o nome dele O que é o Pupu? Oh, Andromo! Não é a Cotter Ah, se eu quero que ele fica passando Eu acho que é que eu mate, Minha unidade suprema está carregando Pior que ele fica passando o negócio como se fosse um pincel E não erra é o ponto não, velho Dá pra você pintar, velho Que carilho. Pior que eu sou, pô Eu, sou, eu, sou, eu era artista, eu desenhava Atrás de você! Naine, vamos tá! você, Também. Perdeu a Bucela. Esquerda. Aprendeu como é que se faz, Naine? Quer dizer, Naine não. É objetivo. Tá. Você que não foi para aí. Não, aqui não. Tá que eu posso. Se tu for lá com ele atrás de mim, do pega, velho. Eu venho vou tentar conversar com a galera aqui, vou fazer. isso. De eu não tem porra nenhuma a ver coisa que você vendo, porque a onda vai passar roubar. Pois é, o cara tá pressionado, passa lá vamos lá, Murasaki. Ai, ah, <risos> Pode acabar, velho, pode acabar tá essa partida. Volta pro lobby. Eu vou, vou gravar isso, pô. velho. O treino tá bom. Eu já aprendi ontem a conterar um azar de Junkrat. Hoje eu tô já conterando a num... um com... <risos> Como Beleza! Beleza, Esse que aqui não entrou! É Anota aí, você acabou de perder o X1 pro Hans. Eu tenho! Tempo isso. Também também, velho. Assim é melhor. Cadê? estão vindo. É mesmo? É E na aí? Minha Aqui peça. atrás, ó. onde ele está? E aí? Pode ir, eu te curo! Bora, bora, bora! Vamos lá! Quem tá isolado do é uma Ana na tua frente, o que é que tu faz? Porra! Vai que eu... Tô... Eu levei a... Já vi! Vim, vem, vem, vem, vem! Marreta, marreta, marreta ele, marreta ele! Você está energizado! Vá para o combate. Toma reto. Não, filho da você mãe. Você se... não, cara. Aprende o chico. Aprende, velho. Para eu de fazer, fazer ali, esse teu dive. Tu não sabe, não, pô. Eu que parar de responder o dash com dash, velho. não sabe é, dar dash. Tu tem que parar eu de dar dash. os movimentos, pô. Olha para o de levar as dash, na cara. Vem que aqui é agressividade. Porra, bate na fila Vai lá, gaste ela Calma, vai vou encher teu life Eu vou encher teu life, calma Agora você vai nele Tu ia, né? Marreda, só marreta, só marreta, só marreta. Não, Ele tá com o vai vem vem, vem, vem, vem Cadê a Ana? Cadê a Ana? Eita, o Ana? Me vem esmaga na é parede, filho da mãe Olha pra que dash bosta velho Olha pra isso, gente, dash bosta, bosta, troço, velho. que dash bosta velho Ele, pegou ele jogou ela pra casa do caralho, ela tá viva ó, ó Tá vendo tu Alex? O que que tu fez? Não. Olha o que que tu fez? Tô te protegendo. Ah, agora ele tá bom, boa, volta, volta, volta Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo não, não é que que eu, eu, já, eu tinha. Você deu você um slash tá nele. Pô. Pô. Você deu um, você deu um <risos> E nele. Aí você foi burra achava que quando dá o E, ele vai ficar parado. Não, pô, para de jogar não, com prata, pô. O prata tá fica parado, parado, pô. Vem com ele, vem com ele, vem ele Vem, ele, ele 3, 2, 1 vai para o combate vem não vem não Oi? Não dá não, pô Tu tentou dar slip na Ana, pô slip na Ana quando eu estou abaixado, tem que dar slip nele Ah, verdade, verdade, verdade não, não vai fazer nada Bem, comigo, eu Oi. É doido tirar em mim. Não vai dar certo aí não, pô, vem pra cá. Vai dar certo. Tá não. Tu, tu... Ah, eu não confio mais nesse teu. Teu dash não. Fica aí, fica aí, mantei, mantei. Ó, oh, tá sem vida, Ana. Ah, não, tá sem vida? Tá é sem gra... Não, pegou pegou tudo. Ah, você não avisou rápido. Ele tá de outro. Ele gastou, ele, ele gastou. Acabou? Então vai, vai, vai, calma, calma, deixa eu botar pra dormir Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, que ele vai dormir Olha o medo dele, ele vem Ele, ele. vem, vem, vem, vem, oh. aí ah. ah não, cara Ele <risos> matou os dois, ó oh, yeah. Vou dar um emotezinho, um cafezinho aqui na barra um <risos>